Você está no canal Resumo Biográfico, e essa é a série, quem foi? Vinícius de Moraes, nascido Marcos Vinícius da Cruz de Mello Moraes, foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Poeta essencialmente lírico, o que lhe renderia o apelido Poetinha, que lhe teria atribuído Tom Jobim, notabilizou-se pelos seus sonetos. Nascimento, 19 de outubro de 1913, Gávea no Rio de Janeiro. Falecimento, 9 de julho de 1980, Rio de Janeiro, capital. Cônjuge, Gilda de Queiroz Matoso, de 1978 a 1980, Tati de Moraes, de 1938 a 1950, Maria Lúcia Proença, de 1958 a 1963, Cristina Gurjão, de 1969 a 1970, ao todo ele teve nove esposas. Filhos: Susana de Moraes, Pedro de Moraes, Luciana de Moraes, Georgiana de Moraes, Maria de Moraes. Músicas: Essas são três das mais conhecidas. Onde anda você? Samba da Bênção. Eu sei que vou te amar. Curiosidades: O poema mais famoso de Vinícius de Moraes talvez seja o soneto de Fidelidade. Vinícius de Moraes já teve várias profissões. Ele foi escritor, letrista, diplomata, dramaturgo, cantor, crítico literário e de cinema, entre outros.